foi Mudanças Cíclicas da Paisagem 6. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Sanguinés, muito agradecido por acompanhar o canal. A, a paisagem está mudando, eu estou mudando também. O cenário aqui atrás está mudando, é tempo de mudanças. Nós estamos agora no começo de outubro, eu estou fazendo o vídeo depois. É, mas é, Os vídeos já estão já gravados, eu vou gravando. E quando vai dando tempo, eu vou fazendo os vídeos. Então, esses vídeos são lá do começo de outubro. E a gente percebe, um tempo antes, algumas semanas antes da mudança de estação no calendário e um pouco depois, umas ventanias pronunciando aí mudanças na, nas direções do, do vento, na intensidade do vento, e aí a gente já indica que, que vem mudanças de estação por aí ou pelo menos é isso que eu tenho acompanhado aqui né, no, no cotidiano ao longo dos anos. E aí nós vamos ver ventania e de repente está cheio de passarinho, começa a, a ventania, os bichos somem tudo e eu fico me perguntando onde é que essas crianças vão. E aí eu brinco que eles se escondem numa dobra do espaço-tempo e assim que a, a tempestade sai, e a gente sabe que a tempestade acabou, quando a molecada volta outra vez a é cantar. Então, vamos acompanhar um pouco isso, vamos acompanhar a abertura das flores de íris, é de um dia para o outro, de repente abre as flores tudo, e eu tenho usado a íris para delimitar espaços aqui na, na propriedade, que pode ser uma, uma história interessante também. Vamos acompanhar essas evoluções. Típico de estação em transição, e agora sim a gente está chegando na época das águas, a chuva vem vindo e vem vindo com força e com muita ventania. O vento que está vindo é de sudeste, trazendo nuvens carregadas. Horizonte fechado. Eu sempre me pergunto onde é que ficam os passarinhos, esses danados, esses... Queridos, eu não os vejo, eles estão nas árvores, né? mas onde é que eles se escondem? Bom, então é muito comum em mudança de, de estação, a gente ter alguns dias de ventos mais fortes. Depois a chuva sem vento e de vez em quando chuvas com ventania o terreno já vai mudando, vê que já está bem mais verdinho. Nós já estamos indo... Estamos ainda não. nos dez primeiros dias de outubro. A chuva demorou um pouquinho esse ano para chegar. Esse ano foi mais, atipicamente mais quente. Setembro, eu vi ontem, vou conferir, vou conferir, foi o mês mais quente da história, não sei se é isso mesmo, é, mas seja como for, já vai mudando. Os IPs já estão com as folhinhas crescendo, olha que legal, olha que legal! É que os ipês já estão fechando outra vez, no inverno caem as folhas, depois vai chegando as águas, as folhas retornam, sementes caindo. É interessante também porque os IPs, eles fazem coincidir a soltura das sementes com a época de mais vento. Então, a, a natureza tem uma inteligência que é própria, né? Então, enquanto, olha ali o IPzão, IP maior, cheio de, de vagem de semente. Então, enquanto as sementes estão prontas para saírem e voar, a dispersão da semente do IP é feita pelo vento, principalmente. Então, justamente nessa época que as sementes estão prontas, é a época que venta mais, o que facilita a, a, a emissão de sementes para um, uma distância maior no terreno. E é legal a gente acompanhar ao longo dos anos, que quando cheguei por aqui não tinha nada, não tinha uma árvore. E hoje está cheio de ipês em volta de casa aqui, e aí eu sei que são todos eles Filhos desse grandalhão aqui, ó. Ou dessa lindeza que tá por ali. Vamos seguindo. É muito legal, né? Que em poucos minutos a chuva passou. Aí a molecada já apareceu tudo outra vez. Eu fico me perguntando, para onde é que vai essa passarinhada? Eu acho que eles entram em alguma dobra do espaço-tempo, vão para uma, para uma realidade paralela, um universo paralelo, e quando termina de chover, eles voltam outra vez, que não é, não é possível. Muito legal. Como a gente tem acompanhado, as flores dos ipês já se foram. Primavera chegando, as orquídeas se abrindo. Não são as primeiras, elas já vêm de outras, mas eu queria mostrar... Olha que coisa mais linda. Essas aqui são as íris. E é coisa de um dia para o outro. Olha só. Elas estão começando a abrir. Eu tenho feito esses caminhos aqui com, a, com as íris para delimitar os espaços. Olha a delimitação dos espaços. Utilizando... A íris, ela é legal porque ela espalma só numa direção. Então, plantou ela ali, você sabe que ela vai crescer naquela mesma direção. Olha aqui embaixo. Fechando o sistema de tratamento. Olha que bacana. Mudanças na paisagem. Olha ali para baixo também elas. Ali ó. Delimitando diferentes espaços. Aqui o sistema de águas pretas, azires. Delimitando aqui o sistema de águas cinzas. Pontedéria, vamos vê-la aqui. Ó, uma abelhinha busca. Ai que coisa linda! E ali a outra florzinha da Pontedéria. A Maria sem vergonha, beleza. Ok, então por hoje é isso. Um grande abraço, até a próxima e se quiser se inscreve lá no grupo do WhatsApp. Legal? Até a próxima.